Olá pessoal do F1 Horizon Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo Aqui no canal, mas hoje não é de Fórmula 1 É de Fórmula 3 Ainda estamos na família do Fórmula 1 Mas hoje a gente vai jogar aqui o Fórmula 3 Como eu disse Na pista de Salvador É uma pista de rua muito boa E que se não tiver no calendário da Fórmula 3 Eu recomendo colocar Porque é muito boa E combina Combina com esses carros hein? Mas... Vamos lá, porque interessa. Vamos pro vídeo, beleza. E vocês viram ontem que, é, que, que teve dois vídeos. Beleza, é um bônus para vocês aí. Que, que quinta e sexta não teve vídeo. Lancei dois vídeos aí hoje. Não vai ter dois vídeos, não, mas vai continuar aqui normal. Os vídeos aí, um vídeo por dia, beleza. E deixa o seu like se a volta for rápida mesmo. Beleza. Então veja, olha só, estou saindo aí dos boxes, né, porque a gente precisa sair dos boxes, senão a gente não vai na pista, né, então a gente precisa sair dos boxes. <risos>